Então, falando-se dos chakras, como já tem explicado, nós podemos dizer perfeitamente que esses sete chakras, eles são a nossa vitalidade, a nossa energia, é o nosso fator cósmico, o DNA. É, ele é todo um procedimento não só espiritual, mas principalmente integrado com o físico. As pessoas falam dos chakras como se eles só fossem coisa de espírito. Não, eles estão no nosso DNA também. Porque de acordo com o nosso emocional eles podem variar, eles mudam de cor, eles se fecham, eles abrem, eles, se eles ficam em atividade ou eles podem ficar inibidos. E é um perigo quando eles se fecham ou se inibem porque você deixa de ser o que você é de dentro para fora para ser o que os outros são de fora para dentro e te atacarem. Então, por exemplo, as energias negativas toda a energia intrusa, ela pode entrar pelo seu umbilical, pelo, principalmente pelo seu plexo solar. Né? E, e começa a dar uma, uma deformação muito grande na sua forma de ser, no que você vai agir, no que você vai fazer. O perigo é quando atinge a, o chakra básico, a Kundalini, e, e, ao, e ao invés da Kundalini, no chakra básico subir, ele vai descer. E quando ele desce, é aquilo que eu digo assim, forma um rabo. E o rabo atrai toda a sujeira que tem. Então, pessoas extremamente sexualizadas, de uma sexualidade que chega a ser... Uh, que chega a, a, a, a perturbar a pessoa, que chega a inibir os outros valores dela, são esses chakras que vêm né, de baixo para cima e atingem, atingem o chakra básico. Então, pessoal, ah, quando esses chakras são atingidos, o, o que, que acontece? Eles param de despertar a luz no coronário, porque eles vão subindo né, gradativamente, formando aquela serpente lida pela kundalini, e quando atingem a pineal, o despertar da pineal e chegam ao seu coronário, eles vão te unir ao todo. Eles te unem ao universo, aos anjos, às estrelas. É onde você fica pelo menos 70% integrada em todo o seu ser e o todo. Né? Então, os chakras têm... Né? Uma função extremamente importante e é sobre isso que eu vou falar né? nos próximos vídeos, nas próximas aulas, aguardo por vocês. É muito importante aprender.